E aí Clano Shodan aqui de novo, hoje a gente está voltando com um vídeo, The Longest Night a Metroidvania é sensacional, multiplataforma. plataforma é, Hoje a gente vai continuar a nossa gameplay Bom, no último vídeo a gente foi para uma dimensão alternativa através das catacumbas E depois que a gente atravessou essa dimensão alternativa é, Todo o estado do nosso mapa se foi Vamos se a gente fosse para um outro tempo esse jogo ele tem essa mudança de estado, então tem que ter uma reexploração do mapa de, Dependendo do, de onde você está, né? onde você alcança Não sei se eu fui muito claro Acredito que não A gente está fazendo uma build com um machado de duas mãos Onde a gente roda igual, um, igual um peão Leila, Leila, os irmãos não estavam mentindo dessa vez, é realmente você tá. se, Ao contrário do que a gente está fazendo, se você parar para prestar atenção na história Você vai ver que é muito legalzinha A gente vai aqui prospício, a gente vai rushar então, Vamos falar com essa dona aqui A gente vai ruxar aqui pra.. para uma área que não existia antes. Essa parte de baixo aqui. Não lembro de existir. Salão de maia. Aqui tem muitos. muitas coisas. Os inimigos. Moinho, isso. Vou salvar aqui. A intenção de hoje é enfrentar os dois chefes, mas sem atravessar nenhuma dimensão paralela, igual no outro. A gente pretende enfrentar, acho que, o cavalo marinho. Vocês vão ver o cavalo marinho, coisa de outro eu vou mostrar como que se farma. Bem farmadinha nesse jogo, vou ficar fortão e não sofrer muito. Os remote. Esse jogo lembra demais o Salt and Sanctuary. É diferente do que eu falei no começo, ele não é um meio Metroidvania, ele é um considerado um Soulsvania. Muito bem A intenção de hoje é dar uma roxadinha de leve Para inundada, é aqui mesmo, essa é a direção. A gente está com um pouco HP, mas não vamos dar bola para isso. Não viu? É. Aqui é um atalho depois vai se abrir. Nossos recursos que a gente obteve no último episódio: adaga sideral, é isso, sideral dá pra explorar bem. Esse inimigo aqui é, é novo, né? É explorar bem esse tipo de jogo, para depois não sofrer. Esse personagem já está mais ou menos fortinha. Estão pegando coisas, asas de morcego. não me engano, isso aí serve para craftarias: craftar armas, melhorar nossas coisinhas, pegando os pauzinhos tem muitas áreas escondidas então é sempre bom tentar dar esses dash aleatórios que eu dou Lotov é um bagulho que judia. Vamos ter que tomar um suquinho. Eu tenho que ir explorando essas casas abandonadas até achar o caminho da área inundada. Vamos mais um suquinho que o nosso HP tá meio crítico. Né? Tem alguns itens que aparecem, tipo mobília. Que mais pra frente no jogo você meio que compra uma casa e aí você deixa os seus colecionáveis lá. Isso é bem legal. A casa fica tudo bonitona. Molotov! Esquisito, conseguimos então, chegar na área inundada, né? Poção de puro, ó. Que beleza. A gente não precisa se preocupar muito com a questão da Poção de Cura Porque... Pode voltar lá para a cidade teleportando e comprar mais tá vendo? Não é muito caro, comprar bastante Tem os negócios na água. Escondido. Nada mais normalzão que as coisas tudo escondidas. Como é que dá tá pra fazer um. Uns slime que fica na água. A gente meio que tá voltando para avançar, mas é normal. As áreas são assim atravessadas então. Isso acontece bastante. Tomamos um chutão. Uma das coisas que eu mais gostei desse jogo é é a música, né? Eu acho a música interessante. Tem áreas pequenininhas. interessante então, Vamos descendo na área inundada Se vocês olharem o mapa, vocês vão ver que a gente meio que vai... Numas ondas é uma das áreas mais esquisitas assim desse jogo Bom, o barril não esporte, não explode na hora. conseguimos Armário elegante É outra Coisa lá para nossa casinha Que a gente vai comprar mais para frente nesse jogo Um save, sempre bom Deu tanto de level que a gente já subiu Foram... Foram quatro Quatro níveis que a gente subiu Só hoje a gente vai subir mais, a intenção é subir bem mais, eu não estou investindo em nenhum eu não estou investindo em nenhum ponto, não sei se vocês notaram A gente está acumulando pontos, vai investir tudo de uma vez E se aproximar do chefe entrar dentro do navio coisas horrorosas. Os bichos aqui dão dano, viu? Os bichos dessa área dão um dano absolutamente diferente do que a gente estava acostumado. Tava empacado no negócio, nada a ver. Ó, área secreta. Vento do norte. Pegamos um, uma arma aí nova. Também não tô me preocupando muito com recuperar o HP, porque no começo, nos primeiros níveis, é muito fácil subir de neve muito fácil. Eu sobe muito rápido. Aqui a gente ativa mais uma alavanca. Essas alavancas que a gente aciona facilitam o acesso. Depois, olha esse bicho, que coisa horrorosa. De duas giradas pra, pra dar da maneira. Esse, esse bichão aqui, ó. Isso aqui, ó, é bravo Dá 400 XP. Vamos tomar aqui um suquinho? Todo caso, né? Vamos lá. Os bichão. Ó. Vamos evitar entrar ali e explorar um pouquinho mais. pegar mais uns 400 XP XP nunca é demais Pequena pedra brilhante Esse item aí serve para... Melhorar nossos equipamentos, mais um nível. Se eu não me engano, não, ainda não é aqui. Assim, é uma área bem grande talvez não tenha sido uma boa desse aqui. Não é aqui é para onde os inimigos voltam, tem que ficar esperto. Aí conseguimos subir de volta. Passou reto mesmo. Mais um atalho. Acelerar tá bastante a vida aqui, caso a gente Se perca aí pelo caminho É sempre legal Explorar, como eu já mencionei muito bom, só tem que ter cuidado aí com a questão da altura Aqui é da mata mesmo Aqui eu não sei vão ali ir o toma uma uma só pancada foi o suficiente para derrotar a gente Foi levemente complicado chegar até aqui de novo. Os inimigos da área são diferentes, eles, às vezes eles te matam com uma única pancada. O cuidado é pouco. Vamos dar uma olhada no mapa, como é que tá? Oh. Quando a gente fica dentro das casinhas. Não, não mostra, talvez eu esteja fazendo algo errado. Sei que eu não consigo ver uh. mais 400 XP. É muito bom encontrar esse bicho. Muito bom mesmo. E finalmente um save. Tirar a gente dessa agonia de.. Vai que perde, né? Aqui. Sei aqui perto tem um machado muito bom. Ah, eu acho que é aqui. Pega um machado de duas mãos, muito bom. Um machado bipolar fica... fica bem perto do save. A gente vai refazer o caminho até lá porque a gente já também está perto do chefe e a gente vai teleportar lá para cidade... a cidade desperdiçada. Vamos no ferreiro. É você blá blá blá forjar a gente vai pegar este machado e vou melhorar ele Ó, mais três ele está 66 e está 63 mas ele dá mais recuperação de poção Eu acho que no geral ele é melhor Tem essa dona aqui que dá para comprar a poção dela dá para comprar uma Uma é maior que zero, já tá bom A gente vai comprar a poção na outra dona agora Acho que é um pouquinho mais caro nela Já tem um teleporte bem dentro da casa dela Feito. A gente tá com 10 poções, vamos salvar Agora a gente vai usar os talentos Que a gente obteve 10 pontos de talento Olha só que legal A gente pode melhorar Tudo em relação ao machado não? E agora a gente pode melhorar algumas Algumas coisas aqui Aumenta a recuperação de poções. Reduz os efeitos negativos. Reduz a duração da exaustão. Reduz o dano físico recebido. E esse é legal, ao receber dano mortal você tem a chance de é, reviver, isso é bastante interessante. E reverter dano sofrido, isso também é legal. Vamos confirmar tudo, a gente melhorou o nosso personagem um pouquinho decidi comprar a poção com ela para nada não comprar um monte de poção tem um ponto lá que a gente eleva que faz com que a gente possa carregar mais poções acho que o máximo é 20 porta encalhada Vamos pro chefe que é enjoado, hein? Bicho enjoado. Vamos só derrotar esse aqui pra. Aquela limpadinha. agora a gente tem Lifesteal Legal, né? Então, uma coisa aqui interessante Esse negócio reflete, na verdade, ele transforma em... Ou eu reduzo o dano físico Um desses três aqui tá mal descrito <risos> que a gente Que é o pilord da maré Vamos lá oh, Que belo cavalo marinho Melhores momentos para acertar ele quando ele está essas rajadas Tomamos, toma o sul Notaram que a gente reviveu? Já derrubamos ele agora ele vai para uma segunda fase onde ele mergulha é bizarro essa, essa fase dele Tomar um suquinho, quanto dá? E agora? Agora é que é cruel Não pode tomar dano dele, tô dano você desacelera Consegue mais desviar? Perfeito, só rodopiando e evitando os ataques de cauda e patas. Agora a gente tem o dash. Agora a vida, é para explorar, fica muito melhor Por isso que eu prefiro vir primeiro para a área inundada do que ir para a mina Próxima é a mina E eu acho que o vídeo vai ficar muito grande Então, eu prometi fazer dois chefes hoje, mas eu não vou fazer nada <risos> vou só voltar para a cidade, dar uma exploradinha aqui Armazém desperdiçado. Se eu não me engano, a gente já tinha ativado no, esse teleporte aqui. Olha, luvas do corvo. Sim, a gente já tinha. Eu lembrei ali pela gaiola que eu vi. Pra cá é a área inundada. A tá, gente mais que visitou isso. Agora a próxima área é a pra cima. A gente tem que voltar ali para cidade desperdiçada e vai explorar toda essa área aqui escura Talvez no próximo vídeo dá para fazer dois chefes, porque são próximos, certo? Vai ficar assim pessoal, a gente vai encerrando a gameplay de... Salt and Sanctuary* aqui <risos> Vigil de Longest Night Espero que vocês estejam gostando, eu estou fazendo uma série, está meio pausado aí, mas... O nosso ritmo mudou um pouco do canal. Eu só dar uma olhadinha aqui, só, só mais uma coisinha, só mais uma coisinha. E assim a gameplay vai se estendendo para uma hora. Muito credo. não vamos subir não, vamos fazer essa área aqui embaixo, no próximo vídeo Que é muito melhor Tem muitos chefes de jogo, se não me engano são 15 ou 16 E alguns são difícil de difícil acesso Olha lá, ó, credo Isso aí é um inferno Olha o dano que dá <risos> Bom, vamos encerrando o vídeo por aqui. Gostou, deixa o like, se inscreva no canal, dá um olhada nos nossos vídeos. A gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações. No caso, a gente ganhou o Vigil do Destino Inexorável, nosso parceiro aí do canal. Vou deixar o canal dele na descrição. Ele faz jogos de... Eita, jogos não. Ele faz vídeos de gameplays e também variedades. É bem interessante. Deixa um comentário aí pra gente, a gente se gosta de tá lendo e fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.